Ih, mano. Cara, Ih, eu vou arriscar. Puta, Puta aqui. mano, é o Jagger. Puta, eu não consigo entrar, velho. Puta, de letra, planta. Planta aí que eu vou ter e que tá ficar fora. Bom, pronto, vem, vem, bichão. Vem bichão. Aliás, vi. Eu vi, eu vi, tá lá Bota a cabeça, bota a cabeça. Dever nervosinha lá, lá, por porta. Ih, aí, aê, aê, aê, aê, Já era, já era. Pô, eu cara, não consegui entrar, é velho cara se achava um fodão Morre, cara. filha da puta! Ixi. Vou ficar marotando aqui em cima, galera Bora! Isso, fica aí que é bom Ô Marcelinho, se ficar marotando lá em cima, tem uma janela bem debaixo da garagem, cara Que dá pros caras selecionarem invadir a porta da garagem Joga uma C4 lá que você faz a festa, velho Bah, eu, eu tô sem C4 Ó, oh, já destruíram aqui, tenho, vão ter mais tá aqui ó. Eu vou os bandits. Eu vou de Já destruíram os bandit. Acho que o melhor vai ficar aqui porque eu tô de dó ó ó. Vamos abrir a porta da garagem. Bandite, bandite já. Abriram. General, fica por aí mesmo. Tem alguém que tem que cuidar esse lado. Morre, filha da puta! Aí, não tem ninguém chegando por segundo andar. Deixa eu ver pra mim. Opa! chegando. Morre, motherfucker. Ah, me matou. matou. Levei uma me matou? A Ash? Onde é que a Ash tá? Tá lá na garagem, lá embaixo. Vai entrar dois... Eu matei um, ó, tem dois entrando pela garagem. Dois entrando pela garagem. Eu tô ali na porta. Não vou viu? nem explotar. Dois entrando. Ah, três, não acredito, três na garagem. Meu. Três na garagem. Três na garagem. Destruindo minha... a camerazinha. Mas três na garagem, hein? Aí vai eu aí, Indro, vai aí, vai aí, vai aí, Indro. Eu pensei que ele não ia me ver no torinho viu. Ah, ah, eu não sabia se era uma cabeça ali ou não era, mano. Era um cara inteiro ali. <risos> Uau, ah, ah, mano, eu fiquei mirando, tio. Eu não sabia se era ou não. Será mano. que é? <risos> Ah, deveria ter tirado Meu só pra, pra ter certeza. É, não. Mas aí eu ia re, é, revelar minha posição se fosse, né? Ué, aproveitar e pegar esse cara marotado aí então. Eu, eu, vou, eu vou, vou pegar. pegar a... A... Eu vou, eu vou eu meter fiozinho. Você, você já mete bala, hein? Corre, tá, porra! Vira aí onde é que você vai estourar. Aqui, ó. Tá, vai. Bora. Vim a vem a cabecinha, vi a cabecinha. Ah! Pera aí. Relaxa, relaxa. Vou zangueirar, vou zangueirar. Se fudeu. Ah, tem uma porra de um. Chupa essa. De um Jagger ali. Movei uma amp, Tirei sangue de vários, é hein. Puta, calma aí, yes, F, calma aí, yes. Deixa eu botar a cara. Mais vai, um. vai, Nossa! O cara tava vindo na minha caramba, direção. O cara, cara tava vindo na minha direção, velho. Cara Eu falei, Ué, deixa pra mim, deixa pra mim. Nossa, ah, mano. Boa, tá aqui, ó, tá aqui atrás de mim, mas os caras tão invadindo aqui, ó, meu. Não, não, marca o outro, o outro sapão que vocês falaram que tem. Olha Marquei aqui, ó. Aí, essa merda. Tem ah. Eita porra, não sei não. O cara foi colocar a cabeça ali e tomou um tiro, velho. Deixa que eu boto aqui, calma aí. Deu, fechei. Fechei os dois. Morre, madafucka! Eu um aqui. Boa, cara. Puta ali, puta ó. Fudeu. Peguei, tem peguei. Mais, tem mais um aqui comigo, eu acho, hein. Tem a rua ali, ó. Atrás de mim. Ah, atrás ali, pronto, volta. Avisa lá que chegou. Ô, Crazy, tá aí, ó, aí, ó. Tô indo! Aí galera, eu vou ficar offline off só essa rodada, tá eu Como assim o André fuma com a coroa Se dele? Aê porra! Detonei aqui, o general que matou, mas porra, peguei junto com o cara. Meu, o André fuma com a coroa dele na baia, é isso? <risos> estoura aí, estoura aí. Vamos detonar essa porra! Calma aí, calma aí que eu tô aqui em cima. Ah. ah, me pegaram, cara. Eu vou entrar por cima aqui, ó. Tô nem aí. Fudeu. Ah, onde que me mataram, velho? Vai lá, vai lá, Frost tá marotado, A hein? Olha lá. Ai, que delícia! Chupa essa! Tô zoando, caralho. Morre, ah, filha da puta. Tá cujo. perdido aí, filho! Tá perdido. <risos> o cara tá vindo aqui me buscar, quer ver? Eu acho que ele tá protegendo o desativador. Eu acho. Onde é que ficou? Tá aí, ó. Ela ainda continua aí, no mesmo lugar onde ela me matou, atrás do balcão. Mira lá atrás do balcão. <risos> Pera aí. O foda é que é escuro, né, cara? É, então. Pega e sai, pega e sai, pega e sai. Isso. Demotivador... Dá um rolezinho ainda. tem um minuto, dá um rolê, dá um rolê, dá um rolê. Sim, vou reconhecer que ó, parar. Não pega, não pega, não aí pega. Não pega, pega? puto. Na manhã pra não te ouvir Vai quebrando tudo e mudando a posição. estoura story muda a posição. Ah, <risos> deixa, eu, deixa eu dar uma bandinha aqui, ver se eu encontro ela marotada. Joga o carrinho, você ainda tem algum? Tem. Morre, manda foda! Boa! Boa! Mas, ah, qual é que é? Nada mais que monstro. Nada menos. Cara. Vem comigo. Ah, <risos> mano. Arregaçou. Mano, ficou bem pra porra, né? hein? Sem... Cara, Caralho, matou oito o. O Marcelinho, hein? Ah, mano, eu sou loucão, meu. Caralho, aí sim, velho. Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!